Bom dia, hoje resolveremos a questão 141 da prova amarela do Enem de 2019. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em, pelo menos, 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com o transporte será de um quinto do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a Alternativa A, 20% Alternativa B, 25% Alternativa C, 40% Alternativa D, 60% Alternativa E, 80% Que informações nós temos até o momento? Que ela poderá ter que arcar com o transporte e poderá também ter que pagar 5% para quem encontrar o objeto. Mas ela sabe, ela tem certeza, que o valor do transporte será de 1 quinto de V, onde V é o valor do objeto. Temos então que 1 quinto de V é o transporte mais o valor da recompensa. E isso não pode ser maior do que o valor do objeto. Então temos esta equação aqui. Se a gente dividir por v em ambos os lados, como v é positivo, a, a desigualdade não muda. Então, ficaremos com 1 quinto vezes 1, que é 1 quinto, mais r, menor ou igual a 1. E isso, passando 1 quinto para o outro lado, temos que r é menor ou igual a 4 quintos. Só que o nosso problema, ele também indicava que ela queria oferecer a maior recompensa possível nestas condições, e o maior número que é menor ou igual a 4 quintos é o próprio 4 quintos. Então, resta a gente encontrar qual é a porcentagem que esse número representa. Então, a gente pode fazer o seguinte, dividir 100 por 5, que é 20, e daí multiplicamos em cima e embaixo, desse jeito, para chegar em 80%. Então, a resposta é a resposta E. Isso é tudo, pessoal.